eu vou, e se eu não for, como disse, se o visto não sumir, o não visto não vai ser percebido nunca, é isso que está dizendo, olha pessoal, eu vou sumir da vista para que o não visto apareça, é isso que ele quis dizer, né? a palestra é o mesmo sentido, eu já sei que eu sou não visto, eu descobri isso há muito tempo, eu sou não visto, quando aparece uma situação é, estranha para mim, o que significa? A crença de que eu sou visto, está martelando, o que é meditação? eu vou ficar brigando com a crença? vou brigar a resolver problemas? não, vou recordar a verdade que eu sei que é verdadeira eu sou não visto então onde eu estou, é isso que significa comunhão com Deus, né isso é comunhão com Deus, que Deus está aqui, se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho que estar aqui Ou alguém acha que Deus vai entrar no mundo dos problemas porque alguém está falando, oh, Deus está em comunhão contigo aqui no, no meio dos problemas. Não existe esse Deus. Né? Por isso está na Bíblia também que é, pedis não recebês porque pedis mal. Né? As pessoas estão pedindo para Deus interferir aqui. Não é isso? Quase todas as filosofias e religiões acham que Deus vai interferir aqui, na vida deste mundo. Quando Jesus está falando que ele não é deste mundo e nós também não somos. Quando nós saímos deste mundo, nós não vamos entrar no outro mundo. Nós vamos perceber, esse que é o segredo, que nós sempre estivemos aqui e que a viagem para cá é que nunca existiu. Tá? Agora deu um nó na cabeça, né? Por isso que as prestações são têm Então, uh, por isso que eu estou dizendo, uh, quando. Quando as pessoas saírem daqui, se as pessoas saírem e bom, agora acabou a palestra, agora vamos to tomar aguinha, bater um papinho, vamos embora caramba, o, seu, o seu dia a dia, normalmente, essa palestra aqui não teve nenhuma finalidade. Agora, eu não vou dizendo também que a pessoa ouça uma vez isso daqui, né? Isso é já fácil. Por que não é fácil? Porque nós vamos brigar aí não com os problemas, é com os condicionamentos que nós recebemos. Que não é fácil mesmo. mesmo né? Jesus sabia que ele era a luz. Os outros estavam continuando a enxergar um carpinteiro nele. Aquilo chama-se magia negra. Mas pensa magia negra. É, Jogar uma energia humana de aceitação de como o outro ser, é, é, sem que ele seja. O que, que é a energia pura? O né? que, que o ensinamento correto diz? Contemplar o Cristo no próximo, não é isso? Só que as pessoas acham que contemplar o Cristo no próximo é a pessoa... Ver alguém lá ah, roubando alguém é lá o Cristo roubando. Então não consegue fazer isso. Né? Então a coisa é mais profunda do que isso aí. Para haver essa contemplação, a pessoa tem que fazer essa jornada para a casa do pai aqui, que é a, a palavra do filho pródigo. Né? Está indo, está indo, está indo. Todo mundo, todos vão ter que cair aqui esse ensinamento absoluto a questão é de tempo né? todos vão ter que cair aí por que eu sei disso? porque as pessoas que conheceram esse, esse ensinamento tá? que, que se elas forem sair dele para outra coisa elas vão elas colocar a mão em mãe de, de novo elas vão saber disso porque uma coisa é não conhecer isso né? que a, a maioria que está por aí a lei, a lei do universo, existe uma lei né, funcionando, ela não respeita se a pessoa é boa ou se é má. Existe uma lei operando, não né? Lei da gravidade, é ela. Se um ladrão soltar a caneta vai cair, se um santo soltar ela vai cair. Por quê? Está é, sendo usada uma lei da gravidade. A lei de Deus, a lei de Deus, ela não admite tempo, ela admite o Agora ver que quando, quando Jesus falou assim é, hora virá e agora é né? que amará o Senhor teu Deus em espírito e em verdade ele estava profetizando para aqueles que acham que é para vir na hora esse, esse Essa percepção o que amar é, a Deus em espírito e em verdade é ficar onde o véu está então para a pessoa começar a fazer isso Ela vai começar a perceber o quê? Que ela não tem mais problemas para resolver Porque o universo desliza à frente dela Está passando Em qualquer setor que a pessoa esteja Se ela achou que tinha um problema para resolver Eu fiz um desafio aqui Está escrito como desafio coisa assim Está aqui, ó. o estudo do absoluto a página 2, é um autoconhecimento Autoconhecimento Quer dizer, o eu não visto Eu não visto Como só tem o eu É né? o verbo O que é autoconhecimento? É o verbo né? Marcar só pra exemplo aqui, ó então. É isso. Quando Jesus falou assim ó, é, Aquele que me o pai Ele marcou a presença de, foi, foi de Jesus que ele marcou a presença ali Ele mostrou A presença ali Real tá? Onde nós estamos Nós estamos representando esse mesmo Eu sou Não visto É sempre não visto Quando nós fizemos meditação nós vamos fazer meditação sabendo que nós estamos em num, num, uma condição de consciência que ela não é vista pelo mundo. Tá? Isso que é meditação, fecha o olho, por isso que eu falei que ela, no começo sobre a questão de fazer de olho aberto. Por que fecha o olho? Para ajudar o descondicionamento, né? A pessoa, por exemplo, chega, ela vem do médico, ela fala assim, o médico fala assim, olha aqui, ó, a sua chapa está assim. O que significa? O visto, a coisa vista, foi no consultório de outra coisa vista, que bateu o olho em outra coisa vista e apresentou algo visto. Aí a pessoa pega e faz o seguinte, eu vou levar a sério essa questão aí. Tá? Então, em vez de pensar que eu sou um corpo visto, eu vou imaginar que esse médico, eu fui lá e ele não me viu. Ele não viu. O médico não viu quem foi lá. Nenhum médico viu o paciente dele. Ele chega lá, aperta aqui, pressão. Ele não viu o paciente. Ele está apertando matéria lá. É? Tirando algumas conclusões lógicas. O que acontece quando, depois que o médico tira todas as conclusões lógicas e aparece um metafísico no lugar? Ele chama de milagre. Ou, acho que é errado o diagnóstico. Alguma coisa fora do normal para ele, isso aconteceu que para nós não aconteceu nada de anormal é o normal é isso aqui está manifestado então Deus que é o Todo ele já está manifestado é uma expressão só né? Deus Uno, um é uma expressão só então quando a pessoa às vezes me liga lá com problemas eu sempre pergunto se ela acha que dentro do infinito inteirinho que está funcionando só no ponto em que ela está pode estar falhando quem já tinha pensado nisso? Nós podemos olhar para o infinito, mesmo com as coisas vistas Podemos olhar para fora e imaginar que está funcionando o universo, não está? O russo não lança uma nave, que hoje ele vai saber direitinho Quanto tempo vai gastar a nave para chegar em tal astro Por quê? Porque existe uma ordem funcionando Nas coisas vistas Elas são procedentes das não vistas Por que, que existe uma certa lógica no visível? Porque a lógica verdadeira está no invisível funciona por que, que é, o ser está sempre perfeito e o médico pode achar um coração ruim ou, ou isso e aquilo? Porque onde a coisa está, ela continua perfeita. Não é? Onde a mentira está, ela pode não estar perfeita. Isso se chama mentira, não é? Onde a verdade está, a perfeição está. Sempre. É imutável. Quando a pessoa faz isso, ela, ela, ela está dentro da mentira. Ela entra na verdade, a verdade atua. Para a mentira, houve uma cura. Por quê? Porque ela mentiu antes, dizendo que estava ruim a coisa. Deu para entender? O que, que funciona a coisa aqui? Então, as pessoas têm dúvida. Por que, que fazendo isso aqui aparece a cura? Aparece a cura para quem achou que aquela mentira anterior, que adoeceu, era verdadeira. Quando aparece a verdade de novo, que a coisa não vista. A coisa à vista aparece outra vez. Né? Então, eu, eu, por exemplo, era freguês de médico, né? Viajava com metade da minha mala, metade da mala, roupa e metade de remédio. E só escutava essa conversa. Porque eles, não, eles nunca me viram. Se algum médico tivesse me visto, eu teria dito... Se essa folha escrita, dá uma linda nisso, né? Vai descobrir que você é não visto. É, eu vou dar um exercício para cada um fazer em casa, fazer meditação. Quando a gente fala para a pessoa, fique em silêncio, escuta o seu coração bater. Né? É um negócio curioso isso aí, sabe? Fique em silêncio, o coração está batendo, a pessoa não está percebendo, né? Ela vai parar e vai perceber que está batendo. Agora, quando a pessoa percebeu que ele está batendo, comecem a perceber que esse coração... É do vizinho, não, dela. Esse é um exercício. Não conta pra ninguém. fazer para não ser internado, né? Fique quietinho lá, mas faz o exercício e vai funcionar. Ouça o barulho do coração. Bater. Porque o que é a pessoa hipnotizada? Ela ouve o coração e fala assim, meu coração está batendo. Ela acha que o coração dela está batendo. Mas o coração que está batendo é não visto. Não é o visto. E esse carro ouve, não é o coração dela.